Olá, amigos! Hoje vamos mostrar como se faz gomas! E podem pedir a Skit ao Pai Natal! Não. Sim? Sim! Agora vamos abrir sim. e vamos confeccionar as nossas gomas! Sim? que eu gosto muito de gomas, não gostas? Sim! Não é da cara! Não é da cara as gomas? É de quê? É para comer. É para comer, pois é. é. Não, é para fazer um jogo. É para fazer um jogo? É. Vamos fazer um jogo com gomas? Sim. Uau! Uau, olha. Vamos abrir. Vamos abrir, vamos. Uau! Ah, olha! Olha, isso são os nossos moldes. Para fazer as gomas, Uau! mostrar lá para casa. as nossas gomas em pó é olha, isso é os milkshakes vamos abrir então. não, não, olha é isso isso é o quê? é para fazer isso olha os milkshakes, olha é mete-se oh, aqui -te. tchic, tchic, tchic, tchic. tem dois, Mabe. um para a pica e um para a mãe abre abre sim, espera não abre é as gomas em pó Cheira. Cheira aqui. Uau! Aqui é que cheira. Ai, isso é o livro de receitas! É. Estás a ver? Muito mais. Olha os desenhos das gomas todas que vamos fazer. Olha. Mãe, olha, é bem. Olha, cá o livro das receitas? Ai, olha o livro das receitas. E a super Gomes. Não é mãe. Olha aqui. É para mãe. Quer dizer como é que vamos fazer? Não, não é assim. É sim. É. Que difícil. Não é isso. Tens que ter calma, filha. Estás é é a bater esse. aqui isso na cara da mãe. Não é isso. É isto. Não é isso. Olha. Cozinhar, que fixe Que é. fixe é. Mamãe Mamãe mamã, Preciso fazer a vida? Preciso é. Eu vim Olha, vamos fazer uma coisa de cada vez Está bem? Sim Lachon Olha, é aqui que o que nosso medidor. medidor. Eu não consegue ver? Não consegue Não, não, não, não. mamãe. Espera, Francisca. Olha, a gente tem que ver qual é que vai usar. Está bem? Oh, yeah. Tens que ter calma. Vai tu é? Gaia. Temos os sabores, olha! Sabores! Os sabores! Olha, temos os nossos sabores! É laranja! Laranja bebida Azul! Cola! Cola! Tutti-frutti! Plátano! Que? Cola outra vez! E limon! É limon! Ah. Vamos beber! Vamos abrir, vamos esperar primeiro. Olha, esse é o medidor, tem que ficar aqui. Vamos precisar de água quente. Esses são é os nossos moldes. Moldes. Olha, dá ali o um livro de receitas para a gente fazer uma receita. Vamos tirar dos moldes uh, e da faquinha. Da faquinha. E você vamos fazer é com força. Pois. Ai. E então vamos usar o chique. Chic. Chique. Uma é que ajuda. Olha, vamos verter metade. Metade. Chique. Vamos andar esse que já viste. Hum, cheira bem, cheira. Cheira aqui. quê? Cheira a pó. É pó? É. Cheira? Cheira a morango? Cheira a morango? Acho que sim. não foi aqui. Vou fazer assim. Olha, vamos verter metade disto aqui para dentro. Pera, espera para não, para não, não estragares. A Kika está vindo. Uma boia aqui, a Kika. Uma boia de Kika. Olha. Uma boia de Kika. Sim, sí, é. isso. E onde é que está a tu escolheres? Mamãe, ah. pá. Acho que não foca para tu estar. Olha, o que foi? vamos juntar 40 ml. Mililitros. Mililitros. 40 portanto, este é 10, esta é 4, 1, 2, 3, 4, agora vamos fechar e agora a Kika vai fazer assim, mas ajuda. Mas tens que apertar muito, senão sai tudo fora, está bem? Sim. Vinte é. segundos: Um, Dois, dois três, três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, seis, Nove, seis. Dez. Como é que está a sujar isso tudo? Já tínhamos mexido um bocadinho, portanto, Mexer Hum, cheira bem, cheira. Hum. E agora vamos colocar. Como é que diz a nossa receita? Meio aqui do coxinho. Vamos colocar aqui, olha. Vamos colocar aí. Sim, que é para a gente depois cortar. E agora. Cuidado, cuidado, cuidado. Oi, Agora isto tem que ir para o frigorífico. Tem que repousar 20 minutos no frigorífico. Um, limão. Não. Vamos fazer. Não. Ah. Deixa eu ver o limão. Deixa eu ver o limão. Deixa eu ver o limão. Ai! Hoje não tem quatro d'água. Cheira limão? Sim. Hum, cheira muito bem. Eu não vou ter quatro. Não! Dois. Tu sabes meter? meter? Então mete lá mais duas Tem que ser cheio A mãe ajuda assim. Vai, aqui Mais uma Aqui que ajuda Agora tens que mexer Mas tens que pegar aqui na tampa, senão a tampa voa Está bem? É assim. Não, não é assim, tens que pegar na tampa também Tens que fazer força na tampa assim Agora faz assim. Olha, já viste? Até já está a sair. Assim? Pois. 20 segundos. Não, não é nesse. Qual é que tu queres daqui? É isso. Então derrama aqui dentro, assim, Driquiri. Cuidado. Sim. Mas aqui? Agora vamos fazer mais, está bem? Vamos fazer de... Qual é a cor que vamos fazer agora? A cola. De, de, de, de, de, de outro... Sato, querendo, vamos fazer de cola. Tuta frutinha. Tuta frutinha. Ricardo! Ricardo! Ricardo! Hum. Espero, Esse... Espera, espera. Ricardo. Amã. Amã, o Ricardo não vem. O Ricardo não vem. Chama a paixão para tá ver. Segura, segura É o verde! É verde? É! Vamos mexer? Não, eu Não, tu não consegues mexer porque tens de pegar bem na tampa, senão isso sai tudo fora Olha é verde! É verde? Como é chegar para lá Chega chegar para lá Uau, é verde É verde? Acho que é azul Acho que é azul É, acho que é Acho que é, é. Teste, teste, de fora. teste de chegar verde. um bocadinho para lá, tens de dar espaço à mãe, senão a mãe não vai ser Não, não, é o bicho, é o bicho. Você é um São bicho. bicho? É, um bicho. Ou um bicho. Ah, esse é um bicho? Ah, um bicho. Um bicho bonito. É muito chato. Vai brigar com ele. Vou pra bater as pintas dele pra fora. E agora vamos fazer mais uma cor para misturar aqui também. Vamos fazer uma cor para misturar aqui. Júri! As nossas gomas já estão no frigorífico e agora temos que esperar 20 minutos. E enquanto esperamos, não se esqueça do nosso like e subscrever o nosso canal. Tchau! Vai mostrar o produto final. Olá amigos, as nossas gomas já estão prontas. Não espera, -te. isso não é para cortar assim, é para usar os moldes. Amores. Pois uma bolinha, é assim. um coração. É assim. Pois não é assim, é assim, ó, assim. é assim que é para cortar. Tem estrelinhas, quadrados, losangos. Agora tens que fazer assim com a faca de devagarinho. Vamos tirar assim. Deixa. Tens que tirar. Tira. Olha que gira essa goma. Olha lá fora. Ai, é, é meu. Vais comer. Não hum, é muito bom. Olha. Mete aqui no prato. É. Faz mais que a mãe vai tirar aqui as nossas gomas. Não, e sim eu vou fazer uh, aquele enfim Olha não, não A olha. nossa alagarta partiu não, não, é para o pato Hum, são tão loucos hum, Olha, vem-se a alagarta hum. Um truqueirinho Já, Já não tem cabeça Que a mãe comeu a cabeça dela Faz mais. Agora tens que tirar e a mãe vai puxar. Ai! Ai! Agora faz mais um outro Olha, mas não era para fazer aí. Isso é desenhos. Olha, mas já parti mais um. mais um. Olha, vamos tirar o tubarão. Toma, toma! Ah, correto. Isso. de devagarinho para não partir. Um bocadinho para ti. na boca e depois mete-se porca é. achas piada? olha uma maçã uma maçã olha uma maçã vamos tirar agora deste aqui um pozinho um ovo estrelado, olha. Ovo estrelado. O novo é isso? Acho que é uns lábios. Lábios? Uns lábios. Olha, uns lábios tão giros. Mostra lá para casa para os amigos, verem uma tartaruga Tantaruga. uma tartaruga Tantaruga. muito pequenina muito pequenina olha olha a mostra aos amigos a tartaruga pequenina hum. Ai, ai, ai. hum, sabe muito bem a limão é muito bom olha a tartaruga pequenina olha isto um giro Vira assim, vira assim, vira assim, assim, aqui na mão da mãe. Deixa, deixa. Não. Deixa! Não! Vamos para os amigos virem lá em casa que é um bolinho. Ao contrário, ao contrário. Não! Vira ao contrário, assim. Agora mostra lá em casa. Olha. Parece um donut pequenino, não é? Não é um bolo. É um bolo? Olha uma garrafa. Esta é uma garrafa. É uma garrafa por aqui do fundo. É uma garrafa de suma. Olha. Ei! Que giro, é uma garrafa de suma. Uh. Uh. Olha, este é um é a Olha, a gente tem um moço-pocão. É um moço-pocão. Olha o moço-pocão. Mostrar o dedo. Um ursinho! É um ursinho. Ai, um ursinho Sim. de limão! Estás a comer? Hum, É bom, não é? Não. Então, não gostas de gomas? Olha, são muito boas. Não é eu não vou comer. Não gostas? Não. Não vou fazer nada. Uma olha. Não serve. Uma olha. está muito finito. Olha e o coração, já fizeste um coração? Não, que está muito fininho. Não. não dá. Esse ficou muito fininho. Não. Olha, está dá para fazer assim? Assim. Olha, cor do coração. Fazem coração cor-de-rosa. Onde é que é o ananás? Ananás! Queres ver? Olha! Oh. Que eu lá cara! É Eu assim. Olha esse um bocadinho bruto. Acho que são cerejas. São cerejas. Olha. Olha uma nuvem. Uma nuvem. É uma nuvem. Uh. Uh. Uma nuvem no céu. Uh. É nuvem no céu. Olha. Foi isso. É uma nuvem. É umas nuvens também. Uh. Que giro. Tchau, amigos. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça do like e subscrever o nosso canal.